E hoje ele vai falar, nossa, a retardada da Blisa vai fazer um novo vídeo slime Ih, coitada, coitada da dela na verdade, né, que vai ter que matar a própria filha Oi, gente, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo E o vídeo de hoje, depois de muito, muito, muito, muito, muito, muito tempo que eu não trago vídeo aqui pro o meu canal Para o nosso canal, no caso, né eu vou fazer uma receita de slime, que é a receita... Tá, desculpa se estiver cortando minha cabeça. Chegamos pra trás. É uma receita de slime tradicional, só que eu vou usar um ingrediente a mais, que é diferente. E eu vou ensinar a fazer pra, é, slime com uma cola aqui, que eu não sei se é só comigo, que ela não dá certo. Mas enfim, nós vamos fazer uma slime assim e eu vou ensinar pra vocês. Vocês vão precisar de cola um Empresa de cola da, da marca que você quiser Eu recomendo ou essa Ou outra marca que seja Além de ser Porque a Max Cola compri, nunca, nunca compro, compro Nunca compre não da um marca Max Cola é com... a marca não. Max Cola ali E é muito ruim pra pegar o ponto assim pe... E você tem que ter técnica Tem que usar shampoo Aí é... É mais complicado. Vai precisar de shampoo, que tá ali que de sódio e água boicada. E o corante, se você quiser fazer. Eu vou pegar a cola. E você vai colocar um potinho no recipiente. Ah, porque aqui fica melhor pra vocês verem. Aí você vai colocar a cola, vai continuar colocando a cola. O quanto de cola que você colocar vai ser o tamanho definido do seu slime, tá? Você vai colocar o corante. Eu não quero uma... Uma slime preta, eu quero uma... Pensar que eu podia deixar ela branca. Mas eu vou botar um rosinha claro, então. Pronto. Então você vai mexer. Ai, que delícia, gente. É muito bom mexer. É muito bom mexer, gente. Você não tem noção. Quando vocês... É, eu falei pra vocês não comprarem daquela marca de cola que eu falei pra vocês antes. Porque aquela marca, gente, ela deixa a cola... Aquela marca cola muito líquida. Aí a cola... Aí a slime fica muito líquida. Aí é muito difícil pegar o ponto. Eu gosto de colocar talco. Gente, já tem vídeo aqui no canal de eu fazendo slime. Coloquei... botar pouquinho, né? Porque como ela ficou pequena... Aí já tem vídeo aqui no canal de eu fazendo slime só que é, se não me engano é slime sem cola, sem carbonato só de sódio, sem água boricada, né? É com é com outras coisas lá. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Aqui ele fica tipo uma massinha, sabe? Não fica bem um slime, fica mais uma massinha. Aí você depois de mexer você pode colocar corante se você quiser. Corante não é pasta de dente. Eu nunca fiz com pasta de dente. Você também pode, além de parte de dente, pode colocar... Aqui, ó. Aí aqui é a misturinha mágica. Que é bicarbonato só de com água boricata. Tá até sujo de outro slime que eu fiz. Depois, quando eu acabar esse vídeo, eu vou mostrar a outra slime que eu fiz com desse jeito aqui. Vou colocar aos pouquinhos. Ah, não. Hum. Mas aí você tem que ir colocando talco por cima, gente. Por cima não. Por baixo. Ó. Tá vendo que tô colocando talco? Você coloca o talco... Aí vai colocando sua misturinha mágica por cima. Isso só se você for fazer com essa cola, tá, gente? Se você for fazer com outra cola, você pode colocar só a misturinha mágica que já dá o ponto. Mas se for fazer com essa cola, tem que fazer isso pra dar o ponto. Senão não dá o ponto. Você vai colocando aos pouquinhos, tá, gente? Porque se você colocar muito de uma vez, pode ficar duro. Aí você vai colocando aos pouquinhos. Agora eu não quero mais clarinho, não agora eu quero um conforto dei de ideia gente sinta o prazer de fazer isso isso é tão bom gente tem que ver ao vivo é muito bom gente depois que eu vi que quando eu parei de mostrar eu colocando o corante de novo eu tinha parado de gravar por causa que tinha Acabado o espaço Mas a única coisa que eu fiz de diferente aqui Foi colocar mais talco E mais bicarbonato Mais a misturinha mágica por cima Aí já tá dando consistência Gente, vocês não podem parar rápido Vocês têm que continuar mexendo Vocês vão falar Ah, mas é, não tá dando certo Eu vou jogar fora Não, gente Mesmo que não esteja dando certo Tente colocar outra coisa Tipo, se não tivesse dando certo aqui Se não fosse dar certo Eu ia colocar pasta de dente Viu? Eu ia colocar pasta de dente pra ver, se der, pra ver se dava certo. Aí, se não desse certo, eu ia tentar colocar no liquidificador pra poder ver, sabe? Aí você tem que tentar... Mas você só faz essas coisas de quando, não... quando você vê que não vai dar mais certo. Que você já tiver colocado bastante bicarbonato, bastante mistura mágica e bastante talco. Que aí você vai ver que não vai dar certo mesmo. Mas só se você ver que não vai dar certo mesmo, mesmo, mesmo, mesmo. Que você não aguentar mais mexer, que você falar ah, não dá mais certo. Aí você faz isso que eu te falei. Porque até teve uma vez que eu tentei fazer um slime, isso foi há tanto tempo. Eu coloquei muita cola e coloquei muito sabão líquido. Aí o negócio ficou tudo líquido. Eu mexi aquele, aquele traco por dia, sem brincadeira nenhuma. Eu levei pra praia só pra poder mexer aquele slime, que foi o meu primeiro slime com cola na época. Porque eu ainda não era experiente em fazer slime. Então eu não sabia que podia colocar outra coisa pra ver se dava o ponto, né? Não sabia que podia comprar outra coisa, botar bicarbonato de sódio, agarboricada, farinha. Porque se não dá certo eu podia ter colocado farinha, talvez até dava o um, um ponto na época, né? Mas como eu não sabia Aí, gente Eu vou acabar de mexer aqui E quando der o ponto, quando der o ponto aqui Eu volto pra vocês verem Entendeu? É quando... Fica tipo um gelinho Aqui, ó Começando a dar o ponto! Começando a dar o ponto! Olha, a gente tá começando a dar o ponto. Eu acabei de terminar a slime, ela ficou muito boa, ela tá muito clique. Eu vou mostrar ela pra vocês. A gente, ela ainda tá grudando um pouco, mas conforme for mexendo, ela vai parando de grudar. Eu não quero colocar mais talco, nem a misturinha mágica, porque eu tenho medo ela ficar muito dura e ela ficar quebrando. E se por acaso você colocar demais esses ingredientes e ela ficar muito dura, muito quebrando, você pode colocar pasta de dente... Ou você pode colocar pasta de dente. Ou você pode colocar creme. Creme hidratante corporal. É, hidratante corporal. Pode ser creme. Sabe? Ou pode ser um desses dois aí mesmo. Ou você pode colocar mais cola. Ou você pode colocar mais cola que você usou pra fazer a slime, tá? Aí ela tá assim, olha. Ela tá muito boa. Ela ficou ótima. Aí se, você, aí se vocês quiserem ver as outras slimes que eu fiz, é, vai lá no Instagram que é Tumblr, Underline e Underline Slime, que eu vou deixar um videozinho rápido lá pra vocês verem as, as outras duas que eu fiz. Eu vou deixar lá. Olha, tá muito clique também, ó. é isso, gente. Se inscreva no canal, deixa o seu like pra poder me ajudar e me siga lá no Instagram, que é Tumblr underline e underline slime. Um beijo e tchau!